Você acha que vai ter aprovação essa PEC aqui na Câmara? Na sua avaliação? Olha, na minha avaliação, terá avaliação, talvez por unanimidade. Ok, obrigado. Bom dia, o senhor da é de onde que é? Eu sou da cidade de tanguá Vem aqui para a para essa audiência pública. Isso, viemos participar, estamos felizes aqui, dá o nosso depoimento.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 que o medicamento à base de cannabis que o, a prefeitura venha a distribuir através de sua secretaria e o SUS, tenha extrema qualidade como nós conseguimos atualmente produzir em Búndios. Um medicamento que tenha realmente um controle de miligramas ML, que tenha ali todos os cannabinoides necessários para cada indivíduo,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 pelo CNPJ da prefeitura, né? Obrigado, eu acho. obrigado pela, parabéns pela iniciativa, uh, agradecer uh, ao Guilherme pelos três minutos acho que ah, aqui a, e uh, agradecer a presença de todos. Uh, bom, eu queria dizer que, como todos falaram, né, a, o uso medicinal da né, cannabis já está bastante embasado cientificamente.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 é, se eu fosse falar de todas as indicações, mas tem assim, aquelas que a gente já sabe que estão bem consagradas, né? A é, dor crônica, muito consagrada, a igreja, muito consagrada, a espasticidade, a né, esclerose múltipla, né, em torno da esclerose múltipla. Essas são as mais... O óleo da cannabis é para as crianças, né? Para esse, para esse grupo inicial e deu um total de 720 mil reais, tá? Amém.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 Ah, se há 300 anos atrás o caboclo lá de Caicó fazia a sua fumada misturando a cor, o sebo de carneiro, fazia um chazinho, botava na garrafa, qual é dificuldade. Né? E o bom ministro, o ministro está tá com a pauta na mão dele. Né? Ele disse o seguinte: chega em casa, depois do dia de trabalho, então o meu 12 de 12, 19 anos, o cara que está na. Na inchada chega em casa e toma aquela, aquela granada, né? Faz assim, por que, que alguém não pode também chegar em casa, ter as suas plantinhas, fumar?